Cuidado máximo. Ah, eu vou fazer um empréstimo de 100 mil para aplicar na minha campanha. Vou fazer esse empréstimo lá com o banco para pagar cinco anos. É o meu sonho, aportar, e aplicar na minha campanha, nos meus projetos. Só tem um detalhe. Só poder contratar de instituições financeiras ou autorizadas pelo Bacen, maravilha. Não pode fazer com a Giota, com a sogra, com a cunhada, com ninguém. Sem novidades, né? Aqui tem um detalhe bem decisivo. A documentação seridônea é o óbvio. Quitação integral do que foi aplicado na campanha até a data da entrega das contas. Se você fez um empréstimo de 100 mil para pagar em cinco anos no banco, e você utilizou 80 mil do empréstimo na campanha, até 30 dias depois da campanha, você tem que comprovar que você quitou as parcelas de 80 mil. Olha que loucura. E isso tem que ser com recursos da atividade econômica do candidato. Então, cuidado com empréstimos. Agora, o que pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém sabe, é que para partido não tem essa exigência. Partido pode empréstimos e não há exigência de pagar até a data da entrega da prestação de contas. Então, uma informação que pode ser útil.